Fala galera, beleza? É o seguinte, mano. Tem um token aí chamado Baby Ethereum. Muitos de vocês devem conhecer esse token. Basicamente foi um token aí que caiu no gosto dos brasileiros e muita gente conseguiu fazer grana com esse token, né? Então teve gente que fez até 100x nesse projeto, beleza? Eu fiz um tradezinho no projeto, tive um lucrozinho, mas nada demais. E também, obviamente, tem gente que perdeu dinheiro nesse projeto. Então é um projeto que foi meio controverso e tal, acabou caindo no esquecimento aí. Porém, qualquer doideira, mano. Do nada, o dev aí desse projeto resolveu ressuscitar esse token. E mano, eu sei disso porque eu tô em vários grupos aí de youtubers, de pessoas que fazem trade, vários tokens E a gente viu isso aqui, cara, eu falei, pô, vou gravar um conteúdo sobre isso, por quê? Porque pode ser uma oportunidade, entendeu? Porque já que estão ressuscitando o token, pode ser que ele faça novamente um movimento de alta aí Obviamente você que tem que fazer sua análise, né, tem o risco aqui que pode também todo mundo realizar lucro, pode cair Mas enfim, é um movimento aqui de trade que pode dar certo Vou mostrar pra vocês qual que é mais ou menos a minha ideia aqui, tá bom? Mas cara, é seu dinheiro, você faz o que você quiser Beleza? Então que eles falam, atenção, estamos de volta, tá? E basicamente, olha só, já fizeram 100x uma vez, faremos de novo. Quando? Daqui um dia, 5 horas, 32 minutos e 22 segundos. Então aqui basicamente eles querem fazer um movimento aqui de pump, né? Quer subir a moeda e basicamente é isso que eles estão prometendo, cara. O que eles falam é Baby Ethereum, o próximo token que vai quebrar o cenário criptográfico e basicamente você pode estar tá comprando na PancakeSwap. O engraçado é que ele chama Ethereum, mas ele é na rede BSC, tá? E por que, que o primeiro ponto que a galera acha que realmente vai ter essa subida aqui, além de eles estarem divulgando, fazer um marketing marketing em cima disso também vai estar tá sendo reduzida a taxa de compra então tem a tendência aí das pessoas comprarem aproveitando essa taxa mais baixa beleza e outro ponto interessante também é que eles estavam fazendo anúncios né marketing por exemplo aqui na Pocoin, tá vendo aqui em volta que tem os pop-ups né os anúncios eles estavam divulgando ou seja fazendo marketing aqui para poder realmente divulgar e ter essa subida da moeda e aí também eu fiquei sabendo que eles vão estar tá divulgando com youtubers da Espanha um negócio assim então cara isso aqui obviamente é um pouco de rumor é um pouco de especulação é um mercado aqui trade mano é mais especul... Especulativo, né fazer um day trade tal então entenda que eu tô falando aqui é algo que você tem que também fazer a sua análise saber ali o momento certo de entrar e tudo mais que pode dar bom ou não mas aqui vou explicar um pouquinho para vocês entenderem ó a gente vê um pouquinho a tendência dos últimos dias olha só essa subida que deu então a gente pode ver que a galera tá treinando tá aqui aproveitando aqui que pode configurar uma oportunidade olha só quantas velas de alta aqui bastante movimento comprador aqui então obviamente você puxa o gráfico para trás olha só que coisa feia né como eu falei teve uma desvalorização braba aí né? Tipo assim, no início da moeda a galera fez lucro aqui, pá. Depois foi água abaixo. Tá ligado? E agora a galera tá querendo renascer esse projeto. E é nisso que eu tô falando pra vocês. Esquece o passado, o que eu tô falando pra vocês é esse movimento aqui de curto prazo. A moeda pode estar tá subindo agora em curto prazo, tá tendo vela de alta aqui, a galera tá entrando, você pode analisar, faz a sua análise, dá uma estudadinha no gráfico. Eu não sou o melhor analista gráfico, mas a gente vê aqui claramente uma tendência de alta, você pode fazer um movimento aqui de comprar, realizar um lucro e sair. Essa seria a estratégia que eu irei estar fazendo aí, tá? Porque agora vai ter essa questão de diminuir a taxa, marketing e tudo mais, e eu acredito Acredito que muita gente deve estar entrando no projeto. Então, rapidinho ali eu devo fazer algum movimento. Mas ali é um dinheiro que eu possa perder, porque eu sei que do nada pode dar ruim isso aqui também. Então tem que fazer ali o um movimento que você acha correto, se você for entrar ali, né? E o token, ó, já tá listado, por exemplo, na CoinMarketCap, tá? A gente pode ver aqui, por exemplo, ó, subindo 12% aqui. Então eu tô mostrando para vocês o projeto porque tá tendo subida. Se vai continuar subindo depois que você ver esse vídeo, já é outra questão. Mas eu tô mostrando a oportunidade de agora, tá? A decisão é sua, mas no momento, essa é a realidade aqui. Também já tá listado na CoinGeek, vocês podem tá vendo aqui, tá? Aqui aparece um pouquinho mais de alta. Listado também aqui na Coinbase, aqui o gráfico de uma semana tá 16.77 de subida, então quem quem tava entrando aqui nessa última semana já se deu bem, né? E mais uma questão, eles vão estar tá sendo listados aí nessa Exchange CoinW, tá? Então isso aqui também pode fazer dar uma tendência de valorização, né? Então é isso que eu tô falando para vocês. A gente visualizou aqui uma oportunidade agora de estar tá tendo todo esse marketing, toda essa campanha para subir a moeda, nova listagem, diminuição das taxas. Então pode ser que suba a moeda e aí é fazer um movimento ali de trade curto, tá? E tô aqui no Twitter do projeto, só para vocês verem que não sou eu que tô falando tudo isso. É aqui no próprio projeto mesmo, né? Eles postaram aqui, ó, por exemplo... Olá a todos, temos notícias muito boas. Nossa campanha de marketing começa amanhã às 10 horas, hein? Então das 10 horas do dia 1, no caso, acho que é hoje que você tá vendo esse vídeo, até às 10 horas do dia 2. Eles vão reduzir as taxas de compra pra 1, tá? Assim, é o momento, é agora, assim, que eles estão fazendo toda essa campanha, tá bom? De hoje pra amanhã aí, né? Dia 1 pra dia 2 e basicamente é isso, tá? Mas enfim, galera, então esse foi o vídeo de hoje, tá? Não é uma recomendação de compra de forma nenhuma. Tô mostrando pra vocês aqui o que a galera tá comentando, muita gente falando sobre, agora a decisão é sua. Porque que, cara, pode dar muito bom e pode dar muito ruim. Então, cada um faz o que bem entender com o seu dinheiro. Beleza? Tamo junto. Valeu. Até mais.